Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje vamos fazer uma experiência aqui na minha T-360. É o seguinte, a moto já está desmontada aqui, estou fazendo algumas experiências nela. Estou pensando em tirar a rabeta dela para fazer um vídeo especial de Natal. Se vocês querem que eu tire a rabeta da moto para fazer um especial de Natal e ensinar vocês como que... Elimina a hábito da moto Deixa aqui nos comentários, firmeza? Mas o vídeo de hoje que eu vou fazer Eu tô com o escapamento aqui da Toro Performance E olha a cor que ele tá, ó Ele já tá meio azulado aqui, tá bem amarelado E eu vou fazer uma experiência que eu vou pintar O escapamento aqui de preto Deixar ali ao black E vamos retirar o escapamento aqui Para retirar o escapamento bem fácil, né? Tira os dois parafusos aqui E o parafusinho que tá preso Ali na traseira e já vamos tirar esse cano e pintar Acompanha aí que eu vou pintar E vou mostrar pra vocês como que fica E aqui na parte da rabeta, família, é o seguinte Olha pra você ver como a moto tá toda desmontada Eu tirei a alcinha Tinha aquela churrasqueira ali, ó Tava instalada na moto E eu vou voltar as alcinhas originais Que eu acho mais bonito, beleza? Ó, a alcinha original tá aqui no chão Tá todas as peças desmontadas aqui Tá uma bagunça mas acompanha aí que eu vou pintar e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Vocês acham que fica melhor cromado? Vocês acham que eu devo polir pra ficar mais cromado? Ou deixa eu pintar de preto? Eu acho que o preto vai combinar bastante com a moto, né? Que a moto ela é prata, vermelho e preto. Acompanha aí, família. Família, é o seguinte. Ó, o escapamento já tá pintado, tô esperando ele secar, tá? Tá o cano do escapamento aqui. Ali tá a ponteira. E eu usei um sprayzinho aqui, ó. Sprayzinho... Preto mesmo, comum de pintar metal Esse vídeo aqui eu, é só para mais testar Para ver se vai ficar bom a cor preta ou não Se der certo, depois eu compro um spray preto De alta temperatura e faço uma pintura melhor Do que essa que eu fiz no escapamento Mas ficou boa A pintura, ó. se eu só na câmera Não ficou ruim não Mas eu acho que essa pintura vai sair depois que esquentar o escapamento Vamos testar, vamos instalar E eu volto com o vídeo para vocês, acompanha aí Voltão, rapaziada. Já pintei o escapamento, ele já tá no local, tá? Já instalei, já instalei a traseira da moto. Instalei a alcinha do garupa original, que eu tinha tirado para instalar. E eu quero a opinião de vocês. Ficou bom o escapamento ao black ou não? Ou cromado fica mais bonito? Na minha opinião, família, eu achei que ficou bonito. Combinou, ficou bem discreto, o escapamento esportivo. O original ele é preto também, tá? Olha a moto de frente. Ó, para mim combinou. Eu vou dar uma volta com a moto agora para vocês ver. Vamos esquentar o equipamento para ver se a tinta vai, vai sair ou não, beleza? Acompanha aí. Voltamos agora pela câmera do capacete, beleza? Vamos dar uma esquentada nesse motor aqui, testar. Pra ver se essa gambiarra que eu fiz né porque eu pintei no spray aquele spray de que pinta metal não é alta temperatura eu acho que, que vai dar certo eu já tinha pintado outras peças da moto com esse spray preto e tirado certo o escapamento é a primeira vez que eu pinto é vamos ver se vai sair a tinta ou não né vamos acelerar aqui né deixar o motor quente e testar, Vou pegar até uma estradinha aqui pegar a pista para gente acelerar bastante para estralar a minha tinta e comenta família comenta aí o que, que fica mais bonito escapamento cromado daquele jeito que tava ou preto o preto é mais discreto chama menos atenção mas eu gostei eu achei que Ficou melhor na moto Aquele momento eu tava achando muito feio Amarelado, não tava gostando Vamos acelerar mais um pouquinho aqui A gente já vê Como que tá a tinta Acelerando tudo aqui tá rapidinho o motor E é marcha, família Marcha Deixar a tintazona na brava daqui a pouco Pra quem não viu o último vídeo Assiste Que eu vou mexer no motor dessa moto aqui, beleza? Vamos parar aqui, ó Aqui tem tá um lugarzinho bom pra gente parar. Mas tá no meio da pista, não tem acostamento. Vamos parar aqui, ó. Na frente dessa chácara aqui. Deixa a moto ligada mesmo. E vamos ver. Aí, família. Deixa eu ver como que tá. Não dá nem pra relar. Só, só de chegar perto já tá quente. É, parece que deu certo, família. Eu tinha pintado o pezinho aqui, ó. Tá vendo? De tanto pra apertar o freio... Até saiu um pouquinho a tinta aqui em cima, mas embaixo tá ok. O que vocês acham? Ficou bom ou não? Comenta. É isso aí, família. Logo mais trago mais novidades pra moto. Logo mais tô mexendo no motor, mudando o pinhão, fazendo teste de velocidade com a Titazona. zona, fechou? É nóis, tamo junto. Marcha na 160.